Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu vou mostrar aqui na obra Como a gente tá é, Faz um mês Já faz um mês que a gente fez É o último vídeo E eu o que a gente conseguiu fazer nesse mês Só foi isso, gente A de lá do fundo Essa daqui E levantou tudo aqui é, Por conta que teve as festas né? E o final de semana meu pai não conseguiu vir E também porque eu Excelentíssimo construtora lá que a gente fez o o o o, o, Palmer, o contrato o, o contrato lá para ele devolver o dinheiro ele não está devolvendo então a gente está aqui parado né esperando a vontade dele de pagar e aí a gente gastou mais 700 reais para comprar 10 sacos de cimento mais areia grossa e ferro né três treliças para colocar aqui na frente e foi três? Foi, foi, três, foi, foi mais três. três. Foi três treliça e mais é, três cinco barras de um quarto e o que mais? Pessoal. só, né? Uhum. ferro, tá chovendo de novo, nem consegui, tô tentando gravar, mas não dá também que a chuva tá chovendo muito aqui. E, e foi só isso aí. A gente já tá até com mato, terreno, até agonia. A minha vida tá que nem o coronavírus quando Ai, não, eu acho não, que não, vai melhorar. Vocês como que tá e e aí é isso aí né que temos para esse vídeo hoje olha a gente tá até com o mato já vou ter tá até agonia de ver vou mostrar aqui a frente a ah, chuva a ah, chuva e como estamos aqui o matinho já todo esse tempo parado Olha o muro e a Lili fazendo arte já nivelamos tudinho quintal só que que não que tinha tijolo Aí tem água pra cá. aqui já tem uma parede metade né? uma parede aqui a outra que vai ser o banheiro, o quarto e o closet lá na frente, a sala e a cozinha toda integrada e a lavanderia lá no fundo. E estamos assim, ó, esperando a vontade do abençoado devolver nosso dinheiro. Já conseguimos deixar ó, tudo certinho, a divisa aqui do, do, dos dos cômodos, banheiro, um quarto e o closet da parte de baixo. Então, Pessoal, ó, somando com a outra vez, né? Que já tinha dado 9 mil, a gente gastou mais 700 dessa, dessa última vez, desse último vídeo. Então ficou no valor de 900, de 9 mil e 700 reais. O que a gente gastou para chegar mãe, fui, mãe. chegar nessa, nessa fase sem a mão de obra, só com, com material mesmo. Então, é esse. Foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem e continuem é, acompanhando para ver se. A gente consegue aí agilizar logo isso aqui, porque eu preciso mudar, mas tá difícil. Então é, curte aí nosso vídeo, compartilha, ajuda a gente aí pra dar um sentiu porque o negócio aqui tá triste. Então eu vou pegando por aqui, um super beijo e tchau!